11 medalhas para o Brasil um no Aberto da França, na cidade de Chartres, entre a disputa do Mare Nostrum do final de semana e o início do sete-core que começa amanhã em Roma. Se a gente analisar os resultados, você até vai ver, não só pela qualidade dos atletas presentes, mas até a quantidade de atletas e países, o Aberto da França ficou devendo, ficou abaixo das outras competições. Mesmo assim, eu achei que o Brasil teve excelentes resultados em várias provas. Não há dúvida de que Leonardo de Deus foi o melhor nadador do Brasil, disparado, duas vitórias, uns 200 costas e 200 borboleta nas duas, fazendo o melhor tempo dele na temporada e em temporada. Na temporada, todo mundo sabe que é o melhor tempo do, dele este ano e em temporada é o melhor tempo dele na carreira, sem estar descansado, lito. 200 costas e 200 borboleta que inclusive ele mesmo sabe, até conversei com ele, Focado sabendo que o sete coli começa amanhã, vai ser muito mais difícil, mas ele está animado porque vai nadar contra alguns dos melhores nadadores. Já vai ser um aperitivo do que vai acontecer no campeonato mundial uh, de Guanju no Brasil. A uh, eu acho que outras boas. Uh, coisas que aconteceram na Aberto da França, voltamos a vencer o 100 metros do livre, tínhamos vencido o 100 livre em Barcelona com o Breno Correia, agora foi a vez do Marcelo querigini nadando na, para 48, Marcelo Querigini, que eu já tinha até comentado uh, que ele está com uma pequena lesão, vindo do, do training camp lá da, da Turquia, mas ele empatou uh, com o melhor nadador francês, o Merdi Metellar, é, muito mais rápido nos primeiros 50 metros o Quereguini e muito melhor o Metelar na volta. Uh, e os dois tocaram juntos, 48 83. Para mim, uma marca muito boa para a época, para o treinamento e para o que tem acontecido. O no dia anterior, para vocês só se ligarem, foi a 51 44 de Borboleta. E todo mundo focado a caminho do Campeonato Mundial. Uh, eu acho que ainda há se destacar uh, nas disputas... Uh, de, do Aberto à França, o excelente resultado de Jennifer Conceição. Ela voltou a vencer os 50 metros do peito, até aí nenhuma surpresa, voltou a nadar para casa de 50, até aí nenhuma surpresa, mas nadou sem peito para um me parece, muito próximo do melhor dela, que é um E Olha, em temporada, isso é muito bom. Talvez uh, esteja exatamente na hora da, da Jennifer nadar para aquilo que ela tem que nadar que é uma nadadora de 30 nos 50 metros do peito 30 42 que é o recorde sul-americano melhor marca a dela não é uma nadadora nem para um 7, nós estamos falando de uma nadadora que deveria estar nadando talvez até para um 6. tomara que esse 183 de do aberto da frança tenha motivado ela que ela possa continuar progredindo e consiga o resultado o Brasil teve dobradinha no 50 peito masculino, João Gomes e Felipe Lima. No dia anterior, o Felipe não nadou sem peito, optou por ficar de fora, até pela sequência de competições que tem feito, mas nadou os 50 peito. O João Gomes acabou ficando com a medalha de prata nos 100 metros na do peito. Uh, ainda entre os resultados do Aberto da França. Eu acho que tem que se falar também no, uh, no Breno Correia, né, que levou os 200 metros de nado livre um 47,83, ficou em terceiro nos 100 metros de nado livre dessa vez, até mantendo uma certa uh, consistência. E o Brasil teve quatro nadadores na final mais uma vez. Aliás, o, o bom também foi de que o próprio André Calvelo pela primeira vez nada na casa dos 49 segundos nas eliminatórias, pegou a final B, mas é a primeira vez com o André Calvelo na 49, em temporada, o que eu acho que é bastante expressivo. A competição, de uma forma geral, não teve o mesmo padrão e os mesmos resultados que nós tivemos uh, na, nas etapas do Mar é Nostrum, mas foi uma competição importante, porque o Brasil ali, figurando em, em várias provas, uh, conseguindo bons resultados. O Quereguini uh, sai extremamente... Uh, confiante, principalmente por ter vindo de uma certa lesão, que teve durante o treinamento, agora consegue os 100 metros de livre e ele ganhou os 50 livre no dia anterior, a marca não foi tão boa, esse 22,3 para ele, para essa época, é, acho que foi suficiente. E uma das coisas que, entre os nadadores que não foram bem, eu acho que vale destacar o caso do Murilo Sartori. O Murilo Sartori que uh, ganhou essa oportunidade por estar presente e é um mérito uh, pelo que ele fez no troféu Brasil, foi o quinto colocado dos do, do, do 200 metros da drift. teria até direito de ir para o revezamento de Guanju e fez a opção de não estar na seleção. O cob e a CBDA identificaram que era importante colocar o Murilo Sartori em uma competição de nível mundial, até para ganhar um pouco de experiência. Então ele fez alguns dias de training camp em Oshia, na Itália, participou do Aberto França e participou nesse final de semana do SETCOL na Itália. Entretanto, lá em... Uh, chart, ele sentiu o, o, os sintomas de dengue, todos os sintomas de dengue durante os dias ali e acabou afetando, tanto que ele nadou os 200 metros de nado livre, é, caiu para a final B, e na final B não foi nada bem, ficou em, fez uns 53, uns 400 livre foi até retirado da prova, já se fez o exame, parece que não tem dengue. O, e o, o Sartori, que é natural de americana, e nós vivemos um surto de dengue americana já há alguns meses, então todo e qualquer uh, identificação de algum sintoma, a gente fica logo preocupado. Mas não é. Uh, já ficou identificado, talvez, uma pequena virose. Tomara que ele se recupere a tempo de poder fazer uma boa performance nesse final de semana. Há um grupo brasileiro que saiu direto do Mare Nostro para o, uh, a cidade de Roma, na Itália. No caso, é o Bruno Fratos. Há um grupo que ficou treinando em Oshia, na Itália. Né? Aí está aí Etienne Medeiros o Guilherme Costa, o Diogo Vilarinho e este grupo que participou do Aberto da França. Todo mundo se reunindo, todo mundo já está em Roma no dia de hoje. Amanhã começa o sete coli fechando não só o giro do Brasil pela Europa, mas as competições internacionais uh, de mais relevância antes do Campeonato Mundial. E olha, esse sete coli promete, lá vão estar alguns dos melhores nadadores, lá vão estar aqueles que talvez sejam os maiores medalhistas, com exceção dos americanos, está todo mundo no 7 coli nesse final de semana. Fique ligado, de sexta até domingo, e a gente volta aqui, depois da competição, com um balanço geral do Giro do Brasil pela Europa e a análise do set-coli. A gente se vê. Até lá.